E aí, galera! Beleza de nata com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui. Seguinte, manos. Vou fazer essa missão aqui, ó. A garotinha do papai, que é aquela missão que o Michael, ele vai lá no iate. Depois da dedurada aí do Jimmy, dizendo que a sua filha querida, a Tracy, estava ali envolvidas com produtores de filmes, né? Da, filmes calientes vocês estão ligados aí quem jogou tá ligado aí a respeito dessa missão e o que que a gente vai fazer aqui galera nós vamos tentar fazer essa missão ou ver o que acontece nessa missão uma vez que toda a água do jogo foi removida, beleza. Yeah. Yeah, Vocês é... estão ligado que fun, o Mike right? ele nada ali até o iate, né? Ah, e vamos ver como I mean, é que funciona sem nada. Não é a primeira missão, missão que eu faço. Eu já fiz aquela missão que os caras eles vão Because pelo duto Tracy ali, serrando, né? Cortando o duto do laboratório. E essa daqui vai ser a segunda. Deixa o Mike comentar alguma coisa aí, compartilha para ajudar na divulgação. Vamos Vamos ver como According é que vai ser page, o procedimento dessa missão aqui, beleza? Um testezinho paroto. das antigas aqui no right canal. There. Então tá aí, ó. O Jimmy tá falando que a filha that dele tá boat, lá. Like ah. Olha o viu mano. Tá flutuando. Espera kind of impressionable... aí, vou cortar aqui. Whoa! Olha hey! isso, hey! mano. <laughs> Já viu aí que... É dead, né, mano? Você pula na <laughs> Já daria, já daria. Já daria. Deria. Dad, não, stop! Bom galera, ó, já viu que teu ruim on ali, on, ó. O Jimmy ó. tá ali, ó. Caraca, mano, aí tá tudo sem água, velho. É porque não dá pra entender, velho. É porque o navio tá flutuando, o Yacht tá flutuando ali, mano. Sei lá, será que ele faz parte? Claro, é. Tudo. De construções. Era pra tá caído, né? De construções. Sabe aquelas construções que você não consegue remover? Tipo um prédio, derrubar um prédio, isso. etc. Mas tá aí, galera. A princípio... Caraca, é fungo isso aqui, mano? Olha isso. Por isso que eu morri. Mas enfim, galera. Vamos tentar chegar lá. Olha o Jimmy ali me olhando. Pra ver como é que vai suceder, mano. Eu vou, eu vou pular. Não, é se eu pular aqui, eu vou, vou falecer. Porque a gente chega lá agora, hein, mano? É. É, Ó, é, seguinte... É. Eu vou usar essa, essa opção aqui, ó. Tá aí, mano. Tudo sem água, velho. A gente chega ali por trás, né, ó. Ó Vamos... <risos> o navio flutuando, mano. Que coisa bizarra, mano. Ó lá. Tá vendo a musiquinha ali. Ele vai... Ó lá, trace ali com os caras. E aí, mano? Ué? Não startou a missão? Caraca, tirou toda a água do jogo, mano. A gente tá num barco flutuante aqui, mano. Não é, no, é em, não é em Nárnia que tem um barco flutuante? Aquele filme lá de Nárnia. Aqui, ó. Olha o... O jet ski que os caras vão, vão, vão pular aqui, mano. Pera aí. Não tá startando a missão, mano. É, eu subo aqui e tá certo. suba aqui. E vou até ali. Eu tô ligado que ele pega o rádio, dá na cabeça do maluco. Caraca, isso aqui tá todo lascado esse barco, hein, mano. E aí? Como é que start a missão? Aí, eu tô chegando. Eu tô chegando aqui não tá dando nada. Opa, pera aí. Dá uma amiga no cara. Desculpa, irmão. Ô, oh, pera aí, caramba. Qual é, parceiro? Já era, já era, um já era Mano, eu vou tentar Startar a missão aqui, galera, mas Não sei, mano Já era pra ter startado, acho que só de subir aqui Já Já inicia a missão Vamos ver o que aconteceu aqui, mano Só tô achando engraçado Esse barco flutuando aqui, só porque não tem mais Água, né, mano eu acho que eles fazem isso para o cara não, não tirar do lugar, tá ligado? Para tentar tirar o barco do lugar. Mas aqui. Você sobe aqui. Ai, ai, peraí. Ah! Ó, seguinte. Depois que você falece muito, você consegue acelerar, né? Vocês estão ligados. Vamos ver daqui parte que vai... Provavelmente ali do iat né, mano? Mas não starta, não tem água, não starta a missão ali, velho. Na verdade não dá procedimento, né? Não dá continuidade. Deixa eu carregar aqui vamos ver. Bom, galera, eu tentei avançar aqui, mas não deu, irmão. Olha isso, cara. Tentei avançar novamente aqui. E simplesmente a missão não é, procede. Depois que eles estacam, eles tentam fugir ali de, de, de jet ski, né? Mas é esse o resultado. De tirar a água dessa missão Engraçado que a missão do Sem Invade o laboratório Lá, ela procede, mano Mesmo sem água, os caras conseguem ali Vai andando E tá aí no canal, só dá uma olhada Faz muito... um tempinho até que eu postei Mas é isso, galera, eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei, compartilha Se inscreve no canal, se quiser sugerir algum vídeo Deixa nos comentários Até a próxima e fui!